down Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre O dia que eu fui em um festival Vegano aqui no Japão Não, Primeiro, começando assim Vocês devem estar se perguntando, você é vegana? Você é vegetariana? Você não come carne? O que que acontece? Por que você foi nesse festival? Esse Matsuri? Esse lugar? Sei lá Eu fui porque falou: olha que legal Esse lugar, vamos embora aí e tal Aí eu falei, então vamos Vamos lá ver como que é E sobre eu ser vegetariana, eu fui Um ano vegetariana, não sei Ele falou, que me falou assim, eu não quero mais comer nenhum tipo de carne. Na verdade, eu já não gostava de comer carne de boi, de vaca. Falei, acho que eu não vou comer mais nenhum tipo de carne, vamos, vamos tentar ser vegetariana. Aí, isso durou mais ou menos um ano e quando completou o ano, eu falei, ah, acho que já deu um ano que eu não como, que eu não como carne, nenhum tipo de coisas. Sei lá, que mata animaizinho Ou animaizinho sofre e tal Isso é algo assim Ser vegetariano, ser vegana, qualquer coisa Desse estilo, esse tipo É algo que você tem que sentir e falar assim Olha, eu acho que eu não quero mais matar nenhum tipo de animalzinho Ai, eu nem sei se posso Chamar esse um ano que eu fiquei Sem comer carne vegetariana Mas enfim, assim, eu não me sinto mal Eu não me sinto diferente Não aconteceu nada comigo Diferente, na verdade, ficou tipo tudo Normal, não teve nada de de, de bom e nem de ruim Mas enfim, eu vou falar sobre o festival, não sobre mim O festival vegano, vegetariano... Tem várias barraquinhas. E esse Matsuri, esse festival, foi no Tsuruma Koen, que fica em Nagoya. Quando eu cheguei lá, eu me impression... eu fiquei impressionada, porque... Na verdade, impressionada, não sei, assustada e tal. Porque tinha muitos estrangeiros, assim, muitos estrangeiros. de todos, todo mundo, tava ali. E eu fiquei, caraca, eu não sabia que tantos estrangeiros gostam de coisa vegana. Legal, né? Eu achei um pouco... What? Assim, porque aquele festival vegano e tudo tal o que que tem assim, é assim é o que que eu penso sobre quem é vegano né é que é apenas um alguém que gosta muito de coisas alguma coisa que não prejudique o meio ambiente e tal mas é pode usar plástico pode usar sei lá plástico porque tinha porque, porque tinha várias barracas e tal tinha eu vou mostrar alguns vídeos, aqui, algumas imagens aqui pra você Barracas, sei lá, de vendinha de comida Tinha bastante comida, né? Que era tipo verduras e tal E, e hambúrguer, sei lá Tinha várias comidas E também tinha barracas de roupas, de... Uma que eu comi, que era o tayaki. é Ele veio com um papelzinho e tal Era meio descartável Mas tinha algumas barracas que eles colocavam em plásticos e eu fiquei pensando, plástico Pode? <risos> e, outra e outra coisa que tava acontecendo ali no parque Que ficou o dia inteiro, várias pessoas fazendo meus meu assim Era yoga Meu Deus, aquilo durou uma... <risos> tempo inteiro Tipo, desde manhãzinha até a tarde eu teria uma passeia de ficar o dia inteiro fazendo yoga Tipo, eu, eu ia ficar assim, pelo menos uns 20 minutos Ok, ideia, né, mas ou até uma hora no máximo mas o dia inteiro, o dia inteiro meditando assim. Eu achei interessante a barriquinha, principalmente tá aqui. <fazos> Que eu gosto bastante de taiyaki, né? Quem não sabe é um peixinho que tem feijão doce dentro. E esse taiyaki é feito de. Acho que não tem leite, é feito de chá e tinha de matcha, É, de chá é, Era dois tipos de chá, tipo, não tem leite, então eles colocaram chá, misturaram lá, fez as dele e fizeram a má. E também eu fui numa barraquinha de chá, tinha vários chá tipos de chá. E a maioria dessas barraquinhas, eles têm já sua loja, não loja física, mas a maioria tem loja em site, então a gente vai nesses lugares, ver como que é, ver como que é a comida compra, compra né? compra, só compra, vai comprando e depois se você conhecer, tem algumas barracas, tem os, os panfletinhos assim, e você pode depois consumir mais aquele produto se você quiser, então, porque é meio difícil, agora que tá começando mais essa modinha, <risos> não essa modinha mas mais essas coisas de coisa vegana, coisa vegetariana mais coisas saudáveis aqui no é Japão. Já, já na verdade, já é meio saudável. Só que agora que eles estão começando mais com essas coisas de fitness. Mas é bom, né? muito legal porque eu também gosto dessas coisas e eu acho interessante. Outra barraquinha que eu também foi é, de café. Eu não tomo café, meu pai que toma café, mas era muito interessante porque tinha vários. Eu não sei como chama aquele negócio, mas pra fazer cafezinho e tal, era bem. Era bem tumba. E outra barraquinha que eu também fui foi de hambúrguer. O hambúrguer era feito de arroz, em vez do pão. É arroz prensado. Hambúrguer de de Tofu, várias saladinhas e assim Vive feliz para sempre. Nossa, eu gostei muito Dessa ideia de fazer isso sempre, no não E achei bem interessante porque tipo Sabe, você vê aquelas comidas veganas Vegetarianas e você pensa, dá pra fazer isso em casa Dá pra você pegar, sei lá, um arroz Pra ensaiar e fritar e fazer Não dá pra fazer um burger de tofu Mas dá pra você comprar existem supermercados Hambúrguer de tofu, e daí você dá pra, sei lá, fazer e colocar verdurinhas e tal. Uma coisa que eu senti bastante falta de lá, que acho que eu queria que eles vendessem era maquiagem. Produtos cosméticos, assim, algo mais, algo mais pra beleza. Beleza. Não só das mulheres, mas das pessoas. E achei, eu não achei estranho, mas eu achei novidade, assim, bem algo novo para mim. É que tinha muita, muitas, não, mas tinha umas duas ou três barraquinhas de roupa, vendendo roupa assim, tipo, camiseta, sutiã, calcinha, vestido assim, tal. Tinha para adultos e crianças também. Tinha vários tipos, vários tipos assim, de tamanho, <risos> não de, não de cores e tal, porque a maioria era tudo cor neutra, mas eu não sei o que tinha naquele Naquela roupa, naquele, sei lá, naquele pano Porque, qual é a diferença? Mas enfim, eu queria saber dali Mas não tinha ninguém naquelas barraquinhas pra me explicar Mas ok Mas eu achei bem interessante E eu achei algo novo, assim, nossa Então é isso, gente Obrigada por ter assistido Até o final Dá um like se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal também Pra você ver mais vídeos mais... Encontro vocês no próximo vídeo Um beijo Tchau